O que significa aquela fórmula declamada por Aragorn na Língua dos Altos Elfos durante sua coroação? <música> My Govanen, Tolkien Talkers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 Além disso, considerem usar nossos links afiliados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros do Tolkien na Amazon ou no Submarino. Neste TT Languages, analisaremos uma célebre frase em Quenya dita por Elendil, líder dos fiéis conforme ele chegou à Terra-média após a queda de Númenor próximo ao final da Segunda Era. Frase esta sobre a qual ficamos sabendo 39 gerações mais tarde, já no término da Terceira Era, quando seu descendente Aragorn ou Elessar, decide declamá-la mais uma vez durante sua coroação. Todos que viram o terceiro filme da trilogia de Peter Jackson devem se lembrar bem dessa cena emocionante. Aqui na descrição do vídeo incluímos um link para um vídeo em que poderão rever essa cena e cujo áudio também consta na faixa 17 de Return of the King da trilha sonora do terceiro filme composta por Howard Shore. O juramento começa no minuto 3 e 44 da faixa. Recomendo a todos que ouçam e se emocionem mais uma vez. Trata-se de dois períodos curtos em Quênia que servem de exemplo interessante de aspectos do idioma que já abordamos nos vídeos anteriores do quadro TT em especial o número 1, um, Introdução ao Quênia, e o 3, Saudações em Quênia. Se vocês ainda não nos assistiram, recomendo que o façam assim que puderem, pois tudo o que eu falar aqui faz referência a coisas que já discutimos neles até certo ponto. Vamos ao juramento. Et e arello endorena utulien. Sinome maruvan ar ten ambarmetta. Na primeira parte, temos quatro palavras. Et é uma preposição que significa de, a partir de, fora para fora de no sentido de indicar a origem de um movimento. É normalmente acompanhada de um substantivo numa forma bem particular, chamada de ablativo, que veremos na próxima palavra. Earelo. ear significa mar, o grande mar, aqui declinado no referido caso ablativo indicado pelo sufixo L-L-O, lo. O ablativo é uma forma gramatical que marca o ponto de origem de algum movimento. Earelo significa, sim, do mar, a partir do mar vindo do mar. Endorena, Endore, é o nome élfico do continente da Terra-média. É uma composição das raízes Ende, meio, centro, e Nore, terra, país, que já vimos em Nú-menore, terra do oeste, ocidente Essa palavra aqui está no caso alativo, indicado pela terminação n NNA. O alativo é uma forma gramatical que denota a outra parte do movimento iniciado no começo dessa frase, ou seja, o seu destino, sua direção. Endorena significa assim: para a Terra-média, em direção à Terra-média, até a Terra-média. O é um verbo. Sua raiz é tul, e significa vir. Ele está conjugado no tempo verbal conhecido como perfeito semelhante ao present perfect, que quem fala inglês conhece bem. Esse tempo verbal é marcado por um prefixo U antes da raiz e o sufixo ye, logo após, e denota uma ação que ocorreu no passado, mas que tem um efeito ou consequência que perdura no presente. Mais que o fato de que ela aconteceu no passado, a ênfase real está nos efeitos atuais dessa ação no falante no momento da enunciação. Por fim, a desinência n", "-n", indica a pessoa do verbo. No caso, a primeira pessoa do singular, eu. O tuulien seria então, eu vim. Na segunda parte temos... "-sinome", é um advérbio e significa aqui, neste lugar. "-maruvan", é um verbo e tem alguns elementos que já vimos. A raiz "-mar", Quer dizer, habitar, permanecer. Adiciona-se a ela o sufixo uva, que marca o tempo futuro e a descendência pessoal, hum, n, que acabamos de ver. Maruvan é assim, eu habitarei, eu hei de habitar. Ar é simplesmente a conjunção aditiva e. Hildinjar é um substantivo. Hilde é herdeiro, descendente. Derivado de uma raiz que tem o sentido de seguir. A isso são adicionados dois sufixos. Nha, e é o possessivo da primeira pessoa do singular. Meu. E R, R, é o sufixo do plural. Dando assim, Hildenjar meus herdeiros. Ten, na sua forma completa, é tenna uma preposição que traz em si a sonoridade do alativo que vimos acima, e que significa assim, simplesmente, até. Ela marca a meta ou destino de um movimento físico ou figurado. Ambar significa mundo, não só esse continente da Terra-média, mas todo o planeta. Meta, por fim, significa exatamente isso, fim, final. O juramento completo feito por Elendil,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 Instagram, Twitter e Facebook para saber antes de todos as novidades do canal. E mais uma vez considerem se juntar à membership do TT e deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força ao canal. Nos vemos na semana seguinte. Namárië.